Nós estamos aqui agora na praça central aqui de Tiradentes Estou mostrando para vocês, nós precisamos... Né? A região é muito bonita Carruagens e tudo mais E eu gostaria de deixar claro Que... Aquelas montanhas que ficam ali no, no fundo E aproveitando, aproveitando dizendo que hoje é dia 13 de outubro, o ano é 2015 né? Nós estamos numa terça-feira são 15 horas e 55 minutos e temos também essa esse monumento aqui ó. nós estamos passando uma parte boa mostrando para vocês aí essa é a praça principal de tiradentes gostaria de lembrar que a região é muito convidativa e, e ao mesmo tempo também a gente pode Lembrar que o passeio compensa, viu gente? São aproximadamente 2 horas e 45 minutos saindo lá de Belo Horizonte. E de outros destinos, logicamente, vocês têm que verificar na internet qual que seria a distância que vocês podem percorrer. Estamos aqui mostrando, vamos andando aqui um pouquinho mais para frente. É, lembrando a vocês que... Estou fazendo esse um pequeno documentário, esse vídeo, para mostrar que ainda tem coisa boa aqui ainda para se visitar em Minas, né? E ao mesmo tempo, vocês podem apreciar é, essas paisagens, apesar do calor também estar intenso aqui na região. Eu diria que na faixa de 33 graus, aproximadamente, então um mormaço tremendo. Mas aí também vocês podem lembrar que tem também um convite aí para uma cervejinha e tal e vocês podem aproveitar todo esse espaço aqui na cidade de Tiradentes. A cidade é muito convidativa e eu realmente sugiro um passeio muito interessante. Nos outros vídeos que eu vou fazendo, logicamente, eu vou deixar bem claro aí principalmente também a questão da pousada que nós estamos instalados e ao mesmo tempo, vocês vão ter condição de mostrar e, e, e fazer a avaliação de vocês, né? Eu tô girando aqui um pouquinho aqui agora, vamos girando aqui um pouco. Lembrando a vocês que hoje é dia 13 de outubro de 2015, terça-feira, na Par da Tarde, aqui em Tiradentes. vou descer aqui um pouco agora, para mostrar muita coisa bonita por aqui, essa é a praça principal, vocês podem observar muitos turistas, pessoal aí caminhando tranquilo, e eu, pode parar aí para um cafezinho, logicamente num calor desse, a gente vai ter condição de, talvez nem descolar um, ca um café, mas pelo menos uma cerveja, um suco, um refrigerante. Esse é o primeiro vídeo de uma série, nós estamos começando a fazer isso para vocês e automaticamente é uma forma de mostrar para vocês a cidade de Tiradentes. Estamos na rua das ruas principais aqui, onde os turistas estão localizados. Vocês podem caminhar também para fazer uma, uma visita a esses pequenos. Comércios aqui que tem na região Muito artesanato aqui, principalmente de Minas né? é... Vocês podem observar aqui ó, Muita coisa interessante Eu tô entrando aqui com vocês passando Uma loja chamada Art Stones, Pedras do Brasil Pedras aí de preciosas, colares Enfim né? E vocês podem também ter a oportunidade de visitar também uma agência bancária também que vocês podem lançar a mão tem uma agência do Bradesco ali Panela de Minas, um restaurante provavelmente com comida muito boa Confidências Mineiras aqui, ó. Né, nós estamos entrando aqui na parte principal e, e automaticamente vocês podem observar muita coisa aqui na cidade de Tiradentes Hoje, 13 de outubro, o ano 2015, terça-feira, uma média de 33 graus aqui na cidade. Está realmente um pouquinho puxado, né? Muito calor aqui, mas merece até um, uma entrada aqui também na, na cidade para vocês terem uma noção. Tem também, também a agência do Itaú aí, que se vocês precisarem de fazer algum saque bancário, muitas lojas de artesanato, né? Aproveitando aqui para mostrar a cidade para vocês, lembrando que esse é um dos primeiros vídeos da série que vão começar a rolar aqui no YouTube, no nosso canal, mostrando as coisas maravilhosas de Minas. Né? O pessoal que realmente gosta de viajar, nós estamos presentes aí. Gostaria de deixar claro que a cidade é muito convidativa. Estou fazendo uma caminhada aqui na calçada principal. Aliás, calçada na... Uma das calçadas principais aqui da cidade. Lembrando que está tudo tranquilo por aqui. O turismo aqui já está um pouco tranquilo, pelo fato de hoje ser um dia não muito atípico, né? fora também da dos turistas, já que o feriado foi segunda-feira ontem, dia 12 de outubro, e automaticamente a cidade ela se encontra um pouco vazia, em decorrência do feriado já passou. Então, tá bem claro isso. E Bom, eu vou parando por aqui. Deixando vocês aqui com uma das partes principais, vou encaminhar aqui no meio da rua, que vocês tenham condição de verificar um pouco da cidade. Estou é, mostrando aqui um pouquinho, e vocês vão ter a oportunidade de ver tudo isso em detalhes nos próximos vídeos do canal sobre cidades históricas de Minas. Até um próximo vídeo, pessoal. Obrigado pela atenção.